Sinceramente, para um PSD2 não vale a pena. Se nós estivermos com vícios de outros partidos, se estivermos com outras, com outras lógicas partidárias, eu não, sei, eu não vim cá para isso. Eu, a esmagadora maioria uh, dos membros que eu conheço não vieram cá para isso. Não é? Isso é tão que outros partidos. Nós somos diferentes. Acho que é o reconhecimento que a oposição pode vir uh, da iniciativa liberal. São as políticas liberais que representam prosperidade. Uh, são as, e é a prosperidade que se opõe à estagnação uh, em que nos colocou, porque Lamaçal colocou, o, colocou este, este governo e a, e a geringonça uh, no estado do país em que está e na falta de futuro. E, portanto, são as políticas liberais que dão um futuro ao país e, portanto, são, obviamente, a maior ameaça ao primeiro-ministro.